Quem diria, o primeiro protesto contra o Dilma não acontece no nosso território? Sem falar lá do, claro, 8 de janeiro, onde as pessoas foram taxadas de terroristas e desde então estamos com medo de irmos às ruas e realizarmos qualquer ato. Mas o primeiro protesto contra o Dilma acontece em Portugal. Vejam aqui, certo? Estamos com Reuters que é o maior site de notícias do mundo e estamos lá protestos contra o Lula ucranianos em Lisboa estão protestando What? quem poderia imaginar uma coisa dessa quando o Bolsonaro ele não toma partido e fica ali simplesmente negociando com a Rússia de forma normal ele foi. Massacrado pela nossa mídia podre. Massacrado. Nem mesmo perfis de direita ficaram do lado do Bolsonaro. Putin é comunista. Putin é comunista. Esqueceram de notar que a Ucrânia é globalista e a Ucrânia ali provocou essa guerra boicotando o Nord Stream 2, que era o gasoduto da Rússia para a União Europeia. Mas, mesmo assim, Bolsonaro em nenhum momento teve protestos contra ele. Todo mundo que tinha sã consciência entendeu que o Brasil ele precisava continuar negociando com a Rússia, precisava dos fertilizantes. E hoje nós estaríamos morrendo de fome, não teria comida nos supermercados se Bolsonaro tivesse comprado briga com o Putin. Mas hey, o que, que acontece quando o Dilma compra a briga dos, da Rússia e da China? contra os Estados Unidos, sem nenhum motivo. Não é como se a gente estivesse beneficiando de alguma coisa. E ele vem com esse discurso para junto, Não, eu quero a paz. Vamos tomar uma cervejinha todos juntos. Como se isso sequer fosse possível. Dilma esquece que lá para fora no mundo não dá para fazer a política que ele faz aqui no Brasil. Não dá para prometer picanha e as pessoas vão acreditar lá fora. Então, né? ele não para de passar vergonha aqui. Vamos primeiro a visita né, que ele fez lá em Portugal. Ele deu uma de Dilma completamente ou se fez de retardado para simplesmente não responder as perguntas. Mas vamos lá nessa. Né? Deixa eu puxar aqui o áudio. Um português, Brasil. Inês Lima, da Agência Lusa. Uh, ao Presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador uh, pela paz ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se, se mantém essas palavras. Ela foi bem clara, todo mundo aqui ouviu, tá? se você não fala português de Portugal, você está errado, <risos> você está me enganando, certo? Então, foi bem claro, ela perguntou, se, inclusive para o presidente português e para o Dilma, se eles acham que as declarações recentes dele prejudicam o nosso país para se tornar mediador dessas duas guerras, né, desses dois países, pela paz. Mas, vamos lá, a cara do Dilma, quando ele entende a pergunta e resolve não responder. O presidente fala, quer falar? Você quer trocar ideia? Você quer responder você? Eu, eu, eu, eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir. Não foi fácil de ouvir. Há ser... é é uma semana, há tá é uma como... semana, afirmou... Vamos lá, ela repete. Que falar tá. bem, Eu percebi porque já conheço há muito tempo. <risos> <risos> há uma semana afirmou que, que, os, que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Ah, lá, ah. A cara do Dilma, esse cara é o maior rato que a humanidade já produziu. Ele entendeu perfeitamente a pergunta, mas ele vai meter o louco. Ó. Eu, sinceramente, não consigo entender. É, assim, é, é. sou o presidente. o presidente. lá de Portugal fala, não, deixa que eu... Eu repito pra você no teu ouvidinho. No teu ouvidinho. eu um Deixa. Deixa. Nada. Nada. Mete o louco. Mete o louco completamente. E a mídia podre, nem a mídia podre, nem a CNN, que é o maior portal esquerdista dos Estados Unidos, consegue passar pano para esse vagabundo. Era para ser uma viagem tranquila, um país amigo, que fala o hum. mesmo idioma, hum. aliás... Mas no menos é o mesmo idioma, né? Porque o Dilma não entendeu nada. Eu não entendi. Eu não entendi o que você tá falando. O que é isso? Portugal? Portugal, Cânia, nem sei onde fica, aos interesses comerciais brasileiros, mas se transformou, parece que está se transformando num constrangimento diplomático. O presidente... Ah, não Lu... really? Que poderia imaginar que nosso presidente Dilma seria um constrangimento diplomático? Ai, o Brasil voltou, o Brasil se tornou novamente um ícone internacional de uma querida por todos os países. Uhum, uhum. Corta para a realidade. Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta sexta-feira a Lisboa, sob protestos de ucranianos que se <risos> Ai, meu Deus do céu, velho. reuniram em frente à Embaixada Brasileira. Na terça-feira, ele era o convidado de honra para a comemoração da Revolução dos Cravos no parlamento português. Foi obrigado a desistir de ir. Desistiu de ir, desistiu, isso em Portugal. Em Portugal, a gente não tá falando de protesto aqui na Paulista, não, não. Em Portugal! Para evitar ainda mais mal-estar, ao atribuir culpa a Estados Unidos, Europa e até mesmo a própria Ucrânia pela invasão sofrida, sofrida pela Ucrânia, pela Rússia, feita pela Rússia. A CNN, como sempre, esquerdista. Ai, a Ucrânia, tadinho, eles foram invadidos após boicotar o Nord Stream 2. Nunca você vai ouvir essas palavras na CNN. Eles não querem que você nem. Do nada, a Ucrânia estava lá, os elens que se da vida e o Putin invadiu. Sem mais nem menos isso aconteceu, segundo a mídia podre. Mas, sabe, do que nada está o tio, cara? Nem mais a mídia podre tem lá dele. Rússia, Lula agora é visto como disseminador da propaganda de guerra russa. O o péripro do presidente brasileiro por Portugal e Espanha deve ser o primeiro exemplo concreto de como seu alinhamento aos russos provoca estragos no interesse nacional. Apesar das divergências internas que ainda existem no governo brasileiro, Lula levaria uma mensagem de que quer sim concluir o acordo entre Mercosul e União Europeia. A missão já não era fácil, porque o protecionismo europeu é forte e se escora na agenda ambiental. Só que agora, os opositores ao acordo ganharam um outro argumento. Eles dizem que os países europeus não devem fazer negócios com um aliado de Putin. Pedro, é, bons tempos que a gente tinha o Bolsonaro, né? Bons tempos que levavam a sério o nosso país. Bons tempos que a gente negociava com ambos os lados. Era simplesmente deixar de fora dessa guerra. Mas o Lula precisa cumprir uma promessa de campanha. Que vai resolver essa guerra mundial na cervejinha. Ele quer um Nobel da Paz na conta dele. E o que, que ele está fazendo? Um completo desastre. Enquanto a Janja fica gastando em roupas que valem ali um ano de salário de um trabalhador. E aí o Dilma tenta desesperadamente nesse dia 22 de abril, passar um pano nessa história toda. Ele escreve assim no seu Twitter, né? Se aí é ele mesmo que escreveu. Eu nunca igualei a Rússia e a Ucrânia. Ah, ele acha que toda a mídia podre não ouviu errado, que todos nós somos completos imbecis. Não, não, não. não. Eu sei que é invasão e o que é integridade territorial. Mas agora a guerra já começou e alguém precisa falar em paz. Ah, não, Dilma. Não, não. como é um tebu, cara. E vamos lá. Mais protestos o tempo todo começam a pilhar E não vai ser só em Portugal. Uma hora que isso toma sites como Reuters, vocês podem ter certeza que esses protestos vão se espalhar por todos os lugares que o Dilma for visitar. Aqui estão falando, no Brasil de fazermos um protesto dia 25 de irmos para o congresso eu tenho uma opinião diferente sobre isso imaginem o seguinte tá bom eu vou fazer só uma proposta para as tias do zap pensarem imaginem um super protesto online com milhões de pessoas participando em milhares de canais diferentes todos ao mesmo tempo todos protestando em suas redes sociais é isso que eles têm tanto medo, porque aí não tem como inventar uma invasão, não tem como inventar um ataque terrorista e não sei o que. Eu acredito que nós temos que migrar esses protestos, tirar eles das ruas e colocarmos na internet, onde é completamente seguro. E mais, todo mundo ficará vendo. O mundo inteiro irá ficar sabendo que milhões de participantes de protestos em redes sociais vão chamar de robôs e não sei o que lá, mas não dá para esconder isso tudo. Agora, toda vez que acontece nas ruas, de agora em diante, é por isso que muitas pessoas estão com medo, ou vai ter invasão de alguma coisa, vão culpar as tias do Zap, ou simplesmente vai ser como sempre, não vai ser mostrado. Então eu acredito que a gente precisa começar a marcar protestos aqui na internet, certo? Por último, apoiem o nosso canal, né? nossa Fundação Enzo pela Liberdade, Não apoia-se, e também nossa nona rifa. Eu vou marcar aí uma live ainda para fazer o sorteio da oitava, Talvez a gente faça um protesto junto, certo? Eu acho que a gente pode mudar muito e mostrar muito apenas aqui nas redes sociais, que é o que tem mudado esse cenário todo. Nós tiramos o monopólio dessas mídias podres e nós estamos mostrando a verdade aqui para vocês. Então quero saber a opinião de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.